Samuel chega na casa de Jessé e se depara com Eliabe, seu filho primogênito, então Samuel acredita, está em Eliabe, né, o novo rei para Israel E Deus diz para Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração Aí a Bíblia também diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos E aí nós vamos ter um problema sério Porque nós escolhemos nossos relacionamentos Por afinidades E aí a Bíblia diz Eu não penso como você pensa Eu não ando como você anda E eu não vejo como você vê e nós vamos ter que andar Junto E como é que esse negócio vai funcionar Alguém vai ter que mudar para isso dar certo E esse alguém quem é? Deus Certo? Deus tem que mudar para se encaixar No meu perfil